Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, com arroba gaja.trd e recentemente a internet vem virando com os novos lançamentos da Ruby Rose como por exemplo as novas sombras, brumas, bases, que inclusive tem resenha aqui no canal Vou deixar o link aqui na descrição para você ver depois, que esse vídeo acabar E também os novos pós soltos da marca Eu tô falando do Matte Touch e do Bright Touch e no vídeo de hoje eu vou testar ambos os pós, fazer um comparativo e te dizer o que, que eu achei de cada um deles. Então se você gostou da ideia, já dá um like aí embaixo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. <risos> Então, como vocês sabem, antes de ir pra o teste direto aqui no canal, eu sempre leio a premissa do produto, que no caso é o objetivo, o que, que ele vai fazer na visão da marca. Então, pra isso, eu tô com o site da Ruby Rose aberto aqui do meu lado e eu vou ler pra vocês o que cada um desses produtos faz. Vamos começar com o Matte Touch, que eu sei que é o que vocês estão mais ansiosos pra ver de acordo com a minha enquete lá do Instagram. Aqui no site tá dizendo que esse pó tem uma textura ultra fina e aveludada é e que ele matifica a pele, reduz a aparência dos e das linhas de expressão. Já o Bright Touch diz exatamente a mesma coisa com uma retificação De que ele não somente matifica, mas ele também ilumina a pele No site, em ambos os produtos, eles sugerem que você aplique o produto usando um pincel de pó Somente na zona T ou no rosto inteiro Geralmente eu concentro o pó com uma esponjinha na minha zona T e depois eu espalho com o pincel Mas hoje vamos testar no pincel Vamos falar um pouco de embalagem Vocês estão vendo as duas, elas são literalmente a mesma embalagem tem um encarte diferente São embalagens obviamente baratas Porque essa é a premissa da marca Fazer produtos baratinhos Mas não me parecem frágeis Pelo menos não ao toque Me parecem bem sólidas não parece que vai quebrar por qualquer coisa. E aqui nesse frame vocês conseguem ver o encarte de cada uma delas. Vamos falar sobre a cartela de cores desses pós. Ambos os pós têm a mesma cartela de cores. Cada um deles tem quatro tons. Não sei se vocês pegaram aí na câmera quando eu mostrei o meu encarte mais de perto, mas ambos os meus pós são na cor Light Neutral. Mas além disso, eles têm três outros tons: que são o Medium Neutral, o Tan Neutral e o Banana. Eu escolhi o Light Neutral porque eu gosto de manter a minha parte aqui, que eu selo meu rosto, mais clara do que a cor da minha base. Então eu peguei logo a cor mais clara. E antes da gente testar de vez esse produto, a última coisa que eu vou falar é o preço. Esse produto está disponível no site da própria marca por R$12,90. Na minha cidade eu paguei reais em cada um deles. Então varia bem pouquinho o preço, sabe? Não é muita diferença. Se você procurar direitinho na sua cidade, talvez você ache bem perto desse valor também. Então eu vou Vou dar um corte aqui no vídeo e quando eu voltar eu já vou estar com a minha pele feita, pronta pra ser selada. Então, gente, voltei com a minha pele pronta. Pra quem quiser saber o que, que eu fiz na minha maquiagem hoje. Primeiramente, eu usei o Studio Perfect Photo Loving Primer da Ruby Rose. Usei a Natural Look deles também, que inclusive tem resenha aqui no canal. Tá aqui no card tá aqui na descrição também. E por último, eu vim com o corretivo efeito mate da Tracta. Finalmente, chegou a hora da gente testar os pós, propriamente ditos. Eu tô mais ansioso pelo Bright Touch, não vou mentir apesar de eu saber que a maioria do meu público prefere uma pele mate deslacrando o pó, vocês conseguem ver uma marcaçãozinha de RR aqui que é o logo da Ruby Rose na verdade não sei se vocês conseguem ver, eu espero que sim vou colocar um pouquinho do pó aqui e uma primeira impressão é de que ele é muito... Ah! Vou na minha jaqueta É de que ele é muito escuro Enfim, eu tava esperando que fosse bem mais claro Principalmente por ser a cor número 1, um, né? Mas enfim Vou seguir a sugestão do site Que é aplicar com um pincel de pó Vou começar fazendo uma concentração Aqui em todas as áreas em que eu apliquei corretivo E enquanto eu falo Eu já consigo notar que A fragrância desse produto É um pouco forte Devo confessar que eu não me agradei tanto Assim da fragrância desse pó mate <risos> Eu não sei explicar qual é esse cheiro, mas eu não gostei Do outro lado eu vou pegar um pincel igual o que eu apliquei desse lado aqui, só que limpo agora E vou vir no pó Bright Touch, lembrando que desse lado a gente usou o mate E vou vir passando desse lado aqui Olha, eu posso notar que o pó Bright tem um cheiro diferente do pó mate Não é o meu cheiro favorito, eu vou confessar, eu não gostei do cheiro de nenhum dos dois pós Mas desse lado aqui não me incomoda o cheiro do Bright então, essa é a minha pele depois da aplicação dos dois pós. Vamos fazer uma avaliação para ver se ele realmente cumpriu os objetivos. Ambos os pós me prometeram uma textura ultra fina e aveludada. Esse pó aqui definitivamente não é o pó mais fino que eu já usei, mas ele definitivamente também não é grosseiro. Ele é um pó fino sim, ambos são. E ambos deixaram uma textura aveludada na minha pele sim. Sim. Eu sinto uma textura confortável Não acho que a minha pele tá esfarelenta Que é como, às vezes, alguns pós mais grosseiros deixam Não acho que minha pele ficou pesada Não acho nada disso Achei um pó bem confortável Apesar do cheiro que me incomodou um pouco Ele já tá saindo depois de alguns minutos de aplicação Não é algo que fica fixo Mas, enfim, eu vou terminar a minha maquiagem E eu volto aqui pra conversar com vocês Então, gente, acabei de voltar Eu terminei a minha maquiagem Faz tempo que eu não fazia um olhinho rosinha Então fiquei com saudade Acabei gostando demais Mas enfim, vamos falar do que importa Como eu falei pra vocês, numa primeira impressão Ambos os pós acabaram tendo um efeito muito semelhante No lado mate Eu realmente senti que ele cumpriu o prometido Porque ele matificou a minha pele Mas no lado bright eu não senti tanta iluminação assim Na verdade eu achei que Pelo pigmento de ambos os pós Mesmo sendo a cor mais clara Ainda não foi clara o suficiente Pra fazer uma iluminação legal no meu rosto Acabou ficando tudo meio que da mesma cor Vocês podem perceber que o meu rosto agora tá com um pouco de dimensão porque eu fiz um contorno mas eu não passei nenhum pó mais claro pra iluminar, que é algo que eu gostaria. Mas enfim, o que todo mundo quer saber é, os novos pós Overbrews estão aprovados ou estão reprovados? Bom, isso aí vai depender de você. Os novos pós Rose não cumpriram as minhas expectativas porque eu achei eles muito escuros pro meu tom de pele. E além disso, infelizmente, o bright não cumpriu as minhas expectativas em iluminar o meu rosto. No entanto, eu acho que esses dois pós-matificam muito bem a sua pele. Se você prestar atenção, esse é o lado bright. Ignorem esse iluminado aqui porque eu fiz com um outro produto, que foi esse bronzer aqui. E esse lado aqui é o mate ambos os lados, ignorando os locais em que eu apliquei o iluminador, estão mate. Então, eu acho que esses dois pós são bons pós-matificantes. Eu usaria eles para selar a área da minha maquiagem que eu não tô fazendo iluminação. Eu, primeiramente, aplicaria um pó solto mais claro do que o meu tom de pele nas áreas em que eu apliquei o corretivo e depois eu viria espalhando com eles, que, inclusive, eu vou manter eles na minha coleção por causa disso. Mas eu acredito que se você gosta muito de vir com um pincelzão pá, pá, pá, pá, pá, pá, no seu rosto e ter uma cobertura legal, esses pós vão suprir as suas expectativas sim. Além do que, eu te recomendo testar, porque esse pós só é R$12,60, então eu não tava com altíssimas expectativas, mas eu realmente tava com mais expectativas no bright do que no matte. O matte eu já esperava que funcionaria mas o Bright eu realmente me decepcionei um pouco ele realmente não apresentou iluminação, ele continuou tão modificado quanto o anterior o que é a proposta dele, ele realmente promete se modificar assim como esse mas esse aqui promete iluminação e eu não percebi nesse lado do meu rosto que foi o qual eu apliquei ele mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo se você já testou esses pós Então se você tá animado pra testar Eu tava ansioso pra testar eles e trazer aqui no canal Eu sei que eu tô falando muito de Ruby Rose ultimamente aqui no canal Mas é porque Ruby Rose ultimamente é a marca que tá mais lançando material no mercado nacional E que as pessoas tão mais interessadas em ver Então é por isso que eu tô trazendo esse material aqui Tô tentando fazer uma cobertura o mais completinho possível Mas se você é novo por aqui, não se preocupa Porque a gente não fala só de reserva nesse canal, a gente também fala sobre entretenimento, mas claro, com um twist de maquiagem. Inclusive, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma publicação nova. Eu posto vídeos duas vezes na semana, mas enquanto eu não tô aqui no YouTube, eu tô lá no meu Instagram e no meu Twitter, ambos em arroba então não deixe de me seguir. No meu Instagram eu sempre tô postando novos looks de maquiagem tô postando mini tutoriais tô postando stories, dando várias diquinhas e interagindo com vocês. E além disso compartilhe esse vídeo com outras pessoas que